Foram dois anos de briga na Justiça e finalmente chegou ao fim com o um acordo. Ambos já haviam, de alguma forma, compreendido o seu papel ou a sua ação dentro desta situação e daí chegamos a um consenso, um denominador comum. O professor dava aulas numa universidade particular, que foi vendida para outro grupo. Ele não teve o contrato mantido como previsto e recorreu à Justiça do Trabalho. A universidade Deve indenizá-lo em quase 11 mil reais. Para vocês também foi vantajosa a conciliação? Sim, toda conciliação ela é vantajosa. É, as partes têm que procurar a, a conciliação. É, num primeiro momento, até a instituição entendia não ser o caso de fazer um acordo. Mas diante do risco do processo, de diminuir os litígios entre as partes a gente convergiu para convencer os representantes da instituição que seria uma boa saída à conciliação de hoje. Foi a primeira audiência da Semana de Conciliação de Cuiabá e que terminou com um final bom para as duas partes envolvidas. As partes saíram super satisfeitas, foi um processo bem diferente, né, que inclusive foi a minha sentença, então eu fiquei mais feliz ainda em poder proporcionar essa, essa paz social entre os litigantes. Aqui mais uma audiência. A ex-funcionária sofreu um acidente no trajeto para o trabalho. No acordo recebeu mais de 11 mil reais. É um alívio para vocês que entraram com essa ação? É um alívio, até porque fim do processo, mais rápido, não tem mais tensão, não tem mais processo, preocupação, satisfeitos com, com o acordo. Para a empresa, o acordo também foi a melhor opção. Sim, a gente entende que uma audiência de conciliação, mesmo numa fase já mais adiantada do processo, ela contribui muito para que as partes possam vir aqui e resolver litígios. né? E muitas vezes os litígios não se resumem apenas à parte monetária, financeira das partes. Mas também é uma oportunidade que as partes possam colocar aqui algumas é, impressões pessoais que tinham e muitas vezes é, eram apenas ruídos de comunicação. A quinta semana nacional da conciliação trabalhista teve como tema Menos Conflitos e Mais Soluções. O evento da Justiça do Trabalho concentra o esforço de realizar o maior número de acordos. Só no Centro de Conciliação do TRT, seja ESC, foram mais de 170 audiências agendadas. Outras 11 varas do trabalho no Estado também participaram do mutirão durante a semana. É relevante para a gente encerrar processos que às vezes perduram já há algum tempo e que às vezes por diferenças mínimas poderiam já ter sido resolvidos há algum tempo e a gente põe fim. Né, para ambas as partes esse litígio. E quem perdeu a oportunidade de participar da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista ainda tem chance de conciliar. Basta a, a pessoa manifestar interesse em fazer o acordo, seja é, peticionando na vara ou indo na unidade judiciária ou até mesmo pelo site né, no Quero Conciliar. A qualquer momento do processo pode acontecer a conciliação.